Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar sobre o que está acontecendo no Brasil, né, na economia, no seguinte sentido. Não o que está acontecendo lá, porque lá muitas coisas nós não podemos fazer nada. O que eu posso, talvez, é participar de uma passeata, posso mandar um e-mail, posso curtir, posso. essas coisas aí podem ser feitas. né? Mas o que eu estou dizendo é uma coisa um pouco mais profunda. É, o que eu tenho observado muito são pessoas que estão vivendo a preocupação e eu também viveria se eu não tivesse uma maneira de resolver essa questão. Eu participo de um grupo de empresários chamado BNI, né? uma espécie de uma fraternidade, um clube, não sei como é que se chama aquilo, qual é a nominação, mas são, no meu, são 40, 40 empresários que se reúnem às 6 horas da manhã para conversar sobre, sobre negócios é um divulgar o seu negócio para outro para ganhar dinheiro fazer negócio a vida a empresa existe para ter lucro porém o que eu tenho observado é um desgaste físico mental em virtude das preocupações em virtude de toda essa né vai para cá vai para lá aí um cara fala uma coisa outro fala outra e a todo instante ah porque está quebrando mais uma empresa fechou outra empresa bem agora o Pix vai ser cobrado e assim vai então, o que eu vou falar não tem nada a ver com seguir alguém, não é? O que eu estou, vou falar aqui é o Afonso. Né? Se você se identificar, se identificar comigo, você vai, um, vai encontrar paz de espírito nessa confusão toda. Né? Então, não, não tem cópia de ninguém. Eu li muitos livros, li estudei muitas pessoas, mas eu tiro a minha conclusão. Inclusive, isso foi uma coisa que está me ajudando muito, porque em épocas passadas eu seguia alguém, ah, isso aqui foi não sei quem, posso até dizer, ó, não sei quem falou, né tal escritor falou, tal pensador falou. Mas assim, ó, o que eu tenho feito? Primeiro, eu faço uma meditação toda manhã de 10 minutos, 10, 12, 15 minutos, 10 minutos, no mínimo. Tá? E como é que essa meditação é feita? Parece muito difícil. Eu primeiro não acreditava que isso funcionava. Eu achava que meditar era bobeira. Né? Fica lá parada... E tem vários tipos de meditações. Né? Tem meditações famosas. Né? Tipo, um Ayam, outra é Uau, Uau. Uma outra, Não Myo, Orengui ah, E aí vai. Tá? Então eu tenho a minha. Eu fiz uma minha, que eu toda manhã medito lá e falo assim, todo dia, toda hora, sobre todos os aspectos, vou melhor, minha vida melhora. Todo dia, toda hora, sobre todos os aspectos, vou melhor, minha vida melhora. Eu criei, inclusive, uma espécie de um rosário, para não ficar contando. Eu faço 21 vezes essa fala, toda manhã. Né? Ou fazia, pelo menos, toda manhã. Hoje não preciso mais estar fazendo isso. E essa meditação me trazia paz. Hoje eu faço 10 minutos no mínimo. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, eu fiz 15 minutos. E fico na parada. E daí o que acontece? Vem um sentimento de preocupação no início, vem medo, né? Diz assim, isso vai dar errado, o que eu vou fazer hoje? Aí vem uma porção de pensamentos que são ruins, são negativos. E aí o que eu faço? Simplesmente respiro, fundo, toma, eu brinco para as pessoas dão uma cuspida, né? Eu faço assim, ó jogo fora e eu respiro novamente e algumas pessoas falam assim a gente sente o perfume da flor e é só para ela então isso vai trazendo paz quando eu estou em paz a qualidade das minhas decisões é totalmente diferente fica é totalmente diferente e você vai começar a mudar no teu dia a dia não vai mudar simplesmente naqueles instantes o teu dia começa a se tornar melhor agora é um processo que você tem que treinar toda manhã né? faça sentado né? não faça deitado porque já muito dorme pode fazer nada olha você vai ter que ficar lutando para não dormir né fica lá respirando e vai trazer para você paz e vai trazendo com o tempo é uma, uma coisa muito interessante né com um pouco de tempo que você começa a treinar isso, vai começar a trazer uma paz e vai começar a trazer uma autoconfiança para você, entende? Então, eu brigava muito na cama, mais 10 minutos, mais 10 minutos, andando no despertador, mas dez... Hoje não, toco, né? tocou, talvez eu ponha mais uma vez dez minutos lá, dei esses dez minutos e aproveito para fazer a minha meditação. Relaxo e vou em frente. Relaxo e vou em frente. Tá? Então, isso vai trazer paz em virtude de tudo isso que está acontecendo. Porque a todo instante você enxerga notícias muito ruins. Né? Então, respira. Tá. E aí você vai mudar dentro de você. Aí você vai encontrar paz na confusão. Não significa que você vai se tornar mais fraco, vai se tornar frouxo, nada feito. Simplesmente significa que você vai ter paz dentro de você para você fazer o que tem que fazer. Eu digo para as pessoas que são minhas amigas, eu digo assim, ó, não acredite em mim. Experimente. Simplesmente experimente. Tem um vídeo no YouTube a respeito das meditações. Nós chamamos só meditação, nós chamamos de relaxamento. Tem lá, né, vai ter que dar uma pesquisada. Mas você vai encontrar algo que vai te ajudar pra caramba. Então, eu peço, por favor, por gentileza, é, se inscreva no canal dá um like se você gostou do que eu falei, manda uma mensagem aí, gostei disso, não gostei daquilo, porque esse é o processo de aprendizagem, tá? não existe outra maneira, certo? Assista, vá no Face também, vá no no, YouTube, no Facebook, no Instagram, né? está sendo liberado, está sendo liberado tem um, um formulário que você pode acessar né? com mais de 200 perguntas para você identificar seu padrão de comportamento, é um formulário fantástico, não paga nada por ele, se você quiser depois uma análise daí outra história, a gente vai conversar. Mas, acesse o formulário e aí você, é... você vai aprender muita coisa, tá? Eu vou pôr o um link aqui na Bios, em algum lugar, aí vai estar tá o link para acessar esse formulário, beleza? Um grande abraço, um beijo, um beijo para todos vocês, um... uma boa vida. Né? Vamos viver que a gente vai morrer de qualquer jeito.